Na época de Natal, voluntários se desdobram para ajudar os mais pobres e inventam de tudo para alegrar crianças e adultos. Os funcionários dessa academia, na Asa Norte, trocaram o sábado de folga pelo trabalho voluntário. Convidaram 160 meninos e meninas de uma creche para uma manhã de lazer, com muitas brincadeiras. Mas o que as crianças queriam mesmo era aprender a nadar e ninguém esqueceu o biquíni. Hoje, elas tiveram a primeira aula, com a ajuda de uma nadadora, que no passado tinha medo de piscina. Muito importante que a gente passe para as pessoas, para as crianças e adultos também. O quanto é importante a gente vencer o medo e, e vencer os desafios. Eu não estou tendo medo, mas Kátia está me ajudando. <risos> e é gostoso nadar? É. Para os mais novos, uma grande piscina de sabão a gente bota a barriga do chão, aí a gente escorrega, a gente vai, aí a gente fica gritando, a latinha bota, a gente joga o salão dos outros e a gente começa a escorregar, escorrega, escorrega. Mas a surpresa do dia estava bem escondida das crianças. Os presentes, os alunos da academia também quiseram participar da campanha. Cada um adotou uma criança e contribuiu com um brinquedo. Não faltou Papai Noel. Mas os presentes foram entregues pelos voluntários, que queriam conhecer seus escolhidos. Fico muito feliz, porque os meus netos têm isso durante o ano inteirinho. Então acho legal eu poder ajudar uma criança, pelo menos na época de Natal. Nessa instituição do Recanto das Emas, um restaurante da cidade proporcionou uma ceia antecipada, de graça com o direito a repetir a sobremesa. A gente tem tanto, por que não dar um pouco do que a gente tem para eles? E não só a coisa material, mas o carinho, o amor. E eu fico feliz porque todos eles me tratam com muito carinho e eu os trato com muito carinho também. Às vezes a pessoa não tem, é, vamos dizer, não tem uma contribuição financeira que possa representar alguma coisa, mas a pessoa vem, dá um carinho, dá um sorriso. Um sorriso é um amor, um sorriso é uma caridade. Voluntários cantaram para alegrar quem vive na Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista.